porcentagem eu já escutei várias várias várias maneiras de você fazer uma conta para descobrir qual é a por porcent... 10% de um tal valor ou então quando você brinca de 7% 12% aí a conta fica um pouco mais difícil e as pessoas ficam tá não arredonde para 10 aí multiplica depois divide então é o seguinte, nesse vídeo eu vou te falar uma maneira bem fácil e rápida de você calcular a porcentagem de qualquer coisa. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entender no Iphone. Vamos lá? Vamos então às situações práticas. Por exemplo, você está em um restaurante e principalmente quando você está viajando é muito fácil de você passar por essa situação, 20% de gojeta, 15%, 18% se você não gostou tanto assim do serviço e assim vai. Fora quando você está em um determinado desconto e a loja fala para você, que também você vê muito em viagem, quando é 50% é fácil né, metade. Mas quando é 7%, 8% e assim como eu falei no início de, do vídeo. Essas então são as... quase que eu, em, eu embolei aqui do, do, do, do vídeo. Voltando... E aí eu vou te ensinar agora a você fazer o comando mágico e depois desse comando você vai falar 23% de 30% ou então... é isso mesmo? 18% de 170 18% de 170? Você vai falar 18% de 170 A resposta é 30,6 E assim vai! Você vai conseguir calcular de uma maneira rápida, fácil e prático qualquer porcentagem com a Siri Qualquer porcentagem? Existe alguma que não é possível? Agora eu Eu acho que não Ah, eu também acho que não Então é qualquer porcentagem mesmo A Siri é assim Viu como a Siri pode te ajudar em diversas situações do seu dia-a-dia, -dia? inclusive eu aconselho se você até agora não se inscreveu no canal do Entendendo iPhone, aproveite para se inscrever, porque assim você vai descobrir muitas outras dicas, como também diversas curtinhas da Siri que eu já gravei. Vá lá no canal, se inscreva agora mesmo, aproveite esse momento. Por hoje é só e até a próxima.